A melhoria de qualidade de dados é uma das atividades que se enquadra no projeto de vigilância da malária. Deslocamos-nos até o Centro de Saúde de Teteriane, localizado na província do Uniaça, distrito de Quamba, com o objetivo de colher testemunhos da intervenção da Malária Consortium no local. Primeiro foi a formação no âmbito de avaliação de qualidade de dados. Após a formação nós percebemos que há muita coisa por detrás que nós não estávamos a controlar. Falam muito de conservação dos instrumentos, uh, o preenchimento correto dos instrumentos. Os testemunhos relataram a situação de avaliação de qualidade de dados, AQD, antes da chegada da Malária Consortium. Nós fazíamos os resumos, mas não tínhamos um instrumento, uma ferramenta para fazer a monitoria. E com a chegada do parceiro Malária Consortium, o cenário tomou outro rumo. Hoje conseguimos, nós, fazermos a monitoria, a autoavaliação, em que situação a unidade está com relação à malária. E os técnicos das unidades sanitárias agora podem fazer análise dos seus dados ao nível da sua própria unidade sanitária. Um dos grandes desafios que nós temos, estamos a lutar, para chegarmos até a discrepância zero, dados de qualidade para a tomada de decisão.